Bem, tá aqui o Soneca, o pessoal andou reclamando aqui no vídeo aqui que o Soneca tava preso na corrente Mas era porque ele estava fazendo tratamento que é dos fungos, né, que quase que acabou com ele inteiro E também porque nós temos um cachorrinho aqui, o cachorro tá bem velhinho, né E o cachorro, eu não queria ele em contato com o cachorro, porque eu acho que ele pegou esse fungo e foi pro cachorro E também lá é três andares lá em cima ele agora tá querendo dar uns pulos do gato, né? Quer namorar. Mas já fechamos lá o obstáculo lá. E ele tá aqui solto com a gente, ó. Tá curado. O pessoal ficou perguntando aí como é que, que a gente curou ele, né? Eu até falei no vídeo anterior aí. Incrível, né? Porque a pomada que nós passamos aqui não tem nada a ver para gato. É o, é o semicorte, né? Semicorte é para corte na mão então não teve nada a ver o remédio não foi nem veterinário nem nada nós cuidamos dele mesmo e agora ele tá aqui ó um convívio da gente aqui aprontando e fazendo as artes dele aqui a amiga falou aí que tem que castrar realmente temos que levar ele para castrar e Aqui, aqui na minha cidade, aqui no Rio de Janeiro, tem um local aqui que eu acho que vai pagar pelo menos a conta. Pessoal, se inscreve no canal aí pra fortalecer o canal. É, tô vendo aí que algumas pessoas já se inscreveram no canal, legal. Esse canal aqui não tem nenhuma renda ainda. E quem quiser fazer alguma doação de Soneca aí, vou estar tá deixando o pix embaixo, tá bom? Qualquer valor, pessoal, já ajuda. Já pagar consulta aí pra a gente poder castrar aí o Soneca. Porque senão ele vai começar a dar perdido aí. E os gatos da rua vai bater nele Ele é bem fraquinho, ele é bem, é bem mimado. Não tá acostumado com os gatos selvagens da Rua, né? Então quem puder ajudar um real, dois reais, é. Né? Ai. <risos> Ai, tá me mordendo. Ele tá com essa mania de usar a brincadeira dele de morder, né? Aí não dá não, só né. Coisa feia! Olha só que o público tá vendo você querendo me morder, né? Tudo bem, tudo bem. É pessoal, tem um tem um, é, um treinamento para destragar, para você que tem gato, que ele é excelente, excelente. Acalma o gato, educa legal mesmo. Eu vou estar tá deixando aqui na descrição do vídeo para você que é conhecer esse treinamento. Eu super indico, tá? Super indico mesmo. Então, eu vou estar tá deixando aqui também o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Bem, tá aí, pessoal. Soneca vive sol. Agora é com a gente, que não tem mais a coceira. A gente tomou cuidado pra não pegar a coceira em nós também. Mas tá aí resposta aí dos fãs do, do Soneca. O Soneca não anda na corrente. Foi só naquele dia mesmo que a gente dava fechar lá em cima. Um abraço, pessoal. Se gostou do vídeo, deixa um comentário aí. Deixa o like no vídeo, compartilha aí e se inscreva no canal. Um forte abraço.